Como eu disse, é a referência mais óbvia, porque tem o nome dos anãos, o Gandalf sai de lá. Sim. Então, assim, é, é quase aquela coisa do tipo você começar ali e fazer. Ah, eu conheço esses nominhos. Aí, o fã do Tolkien fica muito feliz com isso. Então as Edas, é, falando sobre os nomes, acho que a gente vai conversar sobre os anãos, né? Talvez, sobre Gandalf. Só, só um minutinho, só um minutinho. O Gandalf <risos> do Like apareceu aqui. Foi... Invoc... Chamou ele e apareceu. Invocaram ele, o Gandalf do Like. Já deixa seu like aí, galera, que a gente vai falar de onde que veio esse nome aqui. Você acha que o Tolkien criou esse nome? Criou o nome do, do Thorin? <risos> E aí? Eu, a, eu acho que essa é a referência mais conhecida dessas. Uhum. Assim, do, do pessoal que começa a fuçar um pouco mais ó, na história por trás das histórias de Tolkien. Essa é a mais conhecida porque ela é muito gritante. Ou você abre a, as Edas e tá lá. Ah, não, porque. Eram todos. An... Ah, não, no caso anões, porque, né? Era é. da, o das Edas. Sim. Mas o oh, Gandalf, uh, Thorin. Thorin. Um... O Gloin, Vazinho, né? Vazinho Ori, todos... Nori, Pili, Kili <risos> povo... Mas todos os anãos do Hobbit é. tu... Tem acho que uns dois ou três Que o nome não saiu de lá Mas de resto a galera tá toda lá Fala pra galera aí O, o que são as erdas, Voluspa né? Eu não sei se fala Voluspa É bolso Bolsunga Saga Meu Deus, <risos> <risos> não vou saber falar isso <risos> Também, também é, é... As edas é de que região ali da Noruega com Finlândia? Isso. Na, a, Porque são, ed... são um é do lado da... Tem a, tem a Noruega, tem a Dinamarca e a Finlândia, se não me engano. É, a, a ordem das três eu nunca sei. Mas <risos> estão ali juntinhas. A Dinamarca fica no meio. aí Mais pro mar é a Noruega e mais pro continente é a Finlândia. Isso. É. Então, tem, tem a ver com eles. Uh, geralmente... Uh atualmente, as Edas são mais identificadas com esses países, uhum. mas, o, na verdade, as Edas são germânicas. Uhum. Então, a, a galera ali do, da Alemanha, o inglês mesmo absorve muito isso, que, como eu falei, os dias da semana em inglês são, são dos deuses nórdicos. Essa galera, Thor, uhum. Odin, eles vão aparecer aí, nas Edas. E aí, as Edas é uma treta absurda, porque tem a Eda, Eda mesmo, que é um monte de poema, uhum. bem no estilo Homero, e tem a Eda em prosa, que já é esses poemas reescritos em forma de prosa, um tempo depois, e aí existe uma questão que eles não costumavam anotar, eles resolvem anotar só depois que eles são cristianizados, uhum. então, quando eles um, anotam, eles já fazem algumas mudanças, eles já dão uma adaptada em uma coisa ou outra. Mas, basicamente, é... Sabe, a, a galera do Vikings, o Thor, da Marvel, todo mundo bebeu daí, uhum. porque é, é dali que surgem esses deuses. O que a gente conhece como deuses nórdicos, Sim. eles estão na Eda. Só que não é só sobre eles. Uhum. A EDA, ela tem um, uma criação do mundo que é a maior doideira. Você tá preparado para isso? Bora, <risos> bora. Vamos mergulhar aí nesse mundo aí. Mas peraí, é. an antes de você continuar, é, porque deu um, um, um bug <risos> aqui. Então, as EDAs, o certo mesmo, a origem é na Alemanha e não na Noruega, não, na, não é nórdico em si mesmo, assim... É que não dá nem pra dizer Alemanha, porque a Alemanha não existia. Sim. Mas o... Lembra quando a gente estuda Invasão Bárbara sim, na sim. Roma, que vieram os povos germânicos? Sim. As edas são dessa galera. Tá, entendi, entendi. Do, do pessoal que falava o, essa língua germânica. Entendi. Então, e, e aí vai acabar influenciando que é por isso também que muita gente faz relação com o Anel dos Nibelungos hum. porque o Anel dos Nibelungos é um episódio da Eda, Entendi. essa história tá lá, que o Tolkien nega então, falar que só é o formato que, é, que tem a ver, né? A única coisa igual é que eles são redondos <risos> Eu acho hum. ótimo. Aí a gente vê como ele era uma pessoa agradável. Né? Eu acho que ele estava sendo sarcástico, <risos> mas beleza. Com certeza, com certeza. <risos> Tem grandes trechos da Eda que também estão perdidos. Ela não está completa. Uhum. Uh, a Eda em prosa se descompleta, mas simplesmente porque ela ignorou essas partes que estão perdidas. É porque eu não deu tempo do Tolkien completar. <risos> Exato, ele não, não conseguiu trabalhar na Eda. É, pra terminar. Binto, ele trabalhou em um hum. ponto, o A lenda de Sigurd Gurdon vem da Eda. Ah, é da Eda isso daí? É da Eda. É um, um trecho, é um episódio do, da Eda. Que o, o, o Tolkien, Tolkien vai chegou trabalhar. chegou a mexer um pouco na, nessa na Eda. Chegou a mexer um pouco nessa história. Uhum. E assim, fora o... Co como eu disse, é a referência mais óbvia, porque tem o nome dos anãos, ah, o Gandalf sai de lá, Sim. então assim é, é quase aquela coisa de tipo, você começar ali e fazer ah, eu conheço esses nomes, o fã do Tolkien fica muito feliz com isso mas mais do que isso eu, eu acho que ele pegou muito a estrutura do, da EDA, a organização e a estrutura inclusive do, da história porque Muitos contos que estão no Sumarillion uhum. foram escritos como poemas, às vezes escritos poemas em élfico, traduzidos para o inglês como poemas, e depois transformados em textos. Uhum. E mais ou menos o que aconteceu com a Eda. A Eda era... Por que, que geralmente uh, esses textos mitológicos e antigos são em forma de poema? Porque é mais fácil de lembrar. Hum. Você faz analogias mais... Por, por que, que o repente, por exemplo, é rimado? Porque é mais fácil de você ir lembrando uma coisa com a outra. Ou as, pra registro, com... né? Pra poder registrar na mente mesmo, né? Na memória, exatamente. É. A gente mencionou antes as canções de, do trovadorismo, tudo rimado, uhum. porque era tudo na memória, não era nada escrito. Uhum. Então... De uma certa forma, o, o Tolkien também emula na, o que aconteceu durante séculos com as Edas durante a vida dele. Entendi. E aí, involuntariamente, isso acaba acontecendo de verdade, porque ele não termina os textos dele, e aí quem vai mexer é o Christopher. <risos> então André. assim, sem querer, ele conseguiu fazer com que isso fosse verdade.